Olha só, estou aqui na Dinsen, veja que coisa interessante. primeiro problema que a gente tem em ambientes públicos, estou sendo filmado, tem alguém mandando meus dados, tem um microfone escondido aqui, e ele está mandando uma onda. Aqui do lado, esse equipamento, ele vai pegar e vai fazer o seguinte, ele vai detectar se tem alguém enviando dados Wi-Fi. Então vai fazer uma leitura de todo o ambiente e vai enviar. E aqui eles têm um produto novo, muito bacana. Para ambientes aqui de banheiro ou ambientes públicos aonde eu tenho problema, às vezes, da câmera escondida. A galera que coloca né, a câmera... Aqui a gente está falando de banheiro, né? Mas eu tenho esse problema em, outras, em outros cômodos também. Espionagem industrial, por exemplo. Falamos disso bastante com nossos clientes aí. E aí, esse aqui é um módulo que fica no teto da, do ambiente. Esse cara vai mandar para uma central que envia para a nuvem os dados. E o que, que ele envia? Ele vai enviar uma ideia se houve uma mudança de temperatura. Quando eu tenho uma câmera, a câmera vai ter uma mudança gradual, pequena, às vezes, de temperatura. Esse cara detecta com o algoritmo e faz toda a varredura. Então eu tenho aqui nesse booth, nesse stand, duas soluções. Uma solução onde eu faço toda a parte de câmera E uma solução onde eu faço a parte de varredura de radiofrequência Então, ó nesse, nessa análise aqui que eu tenho Eu estou vendo o seguinte Eu estou vendo uma análise para saber todo o espectro Até 2, até 6 GHz de frequência Então veja, detecto qualquer coisa e sei o que está acontecendo Sei se está tendo alguma anomalia Então é isso, a ideia é varredura geral do negócio é uma parte de segurança, uma parte que não, não tem grandes highlights aqui né? não é top, inovação e tudo mais mas a gente está falando de uma inovação que já vem de algum tempo que usa né, componentes mais antigos que a gente já fala há algum tempo mas que combinado estão trazendo aí toda essa parte de segurança eles são líderes na Coreia e vão começar agora a exportar para o mundo todo beleza? espero você nos próximos vídeos aqui do canal